no meio do ponto alto, fica muito bom, o verso fica igual à frente, a conta fica solta top das galáxias.